Olá, olá, amados, amadas, seres divinos, numa forma humana, <risos> vivendo uma experiência humana na Terra. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal do Ser Mais Você. Eu sou Ana Madiarim, a guardiã desse espaço, que tem por objetivo trazer autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade para todos nós, e nessa noite de hoje, já quero dar boa noite aí, Rosana, Bibi, Laura, sejam todas muito bem-vindas. Já quero dar boa noite aí para todos vocês, né, Vinha já está chegando aqui, já vou botar ela para dar por objetivo. É... é criar condições para que todos nós possamos acessar mais consciência, mais amor, mais compaixão, mais luz para a nossa jornada e facilitar a nossa caminhada. E naturalmente para isso a gente precisa de conhecimento. E um conhecimento que vai com o olhar para frente, não para trás, porque o passado não nos serve mais, apenas como referência. Então está aqui Neva hoje para falar com a gente mais uma vez, para nos ajudar a olhar para frente, né? a olhar para aquilo que está por vir, a olhar para aquilo que nós podemos criar, manifestar, transformar em nós mesmos, primeiro, e depois em tudo e todos em nossa volta. Então, minha amada, minha querida, bem-vinda. Boa noite. Oi, oi, Aninha, tudo bem? Oi, todo mundo. Oi, cementada querida. Como sempre, né, terminando aqui o, o, os atendimentos aqui no consultório, aí para fechar com chave de ouro live. Hoje, no Ser Mais Você, com a Ana, né? Tô aqui para responder Sorry. pergunta. Vamos falar de quê? Eu tô com um tópico aqui na minha cabeça. Era para eu ter gravado ele desde de manhã, era para eu ter gravado uma aula assim curtinha sobre ele. Talvez a gente possa falar um pouquinho sobre uh, em algum momento aqui. Mas, de qualquer forma, estou aberta a ah, ouvir perguntas. O que, que você quer levantar, menina? Querida, pergunta é o que não falta, né? Aliás. <risos> Aliás, estou achando super legal essa fase que você começou também assim de fazer várias lives em vários canais, em vários lugares, com vários mostradores do caminho, porque isso ajuda a levar a nossa fala, né, das sementes, porque eu me considero uma semente, obviamente, levar a fala, né, essa fala da sementada toda para outros lugares, para outras fronteiras, né, digamos assim, enquanto elas ainda existem. Então é, quero te agradecer por essa por essa oportunidade de estar trazendo mais do, da tua fala, do teu conteúdo, da tua amorosidade em vários outros lugares. Gratidão, inclusive aqui, né? Ah, gratidão, gratidão também. Mano. Eu fico muito feliz em poder, é, porque uma das minhas missões, né, é reunir as sementes das estrelas, né? Isso eu sempre falei desde o início ali do, do projeto Sementes, né? É reunir as sementes das estrelas que estão em terra para que juntos, né, todos nós juntos ali possamos é, é, é unir força realmente, né? Cada um ali no seu quadrado, como diz, né? Mas o, o, o, a linha de chegada é a mesma, ah, é lá em cima daquele morro ali, bora, bora. Cada um vai do seu jeito, né? com as suas técnicas, com as suas ferramentas, com a sua bagagem, com o seu conteúdo, com a sua energia, com a sua ancestralidade, com a sua história, né? E eu fico feliz em estar sendo convidada, né? Por, por tanta gente, assim, bacana desse meio. Eu vou voltar lá nos Meninos do Paranormal em outubro de novo. Bem bacana, tô muito animada com essa fase, <risos> Arrou, ah, oh, e tá sendo uma delícia. E claro que, né, ao longo dessa, dessa, desse tanto de live aí que você tá fazendo, a gente tá também chamando a galera pro nosso evento, né? Encontra <risos> setembro. no ar Sementes das Estrelas em setembro. <risos> Vamos todo mundo, galera. Eu vou estar tá lá com certeza. <risos> né, minha? Olha só, olha só. É, a gente tem várias perguntas aqui relacionadas a esse olhar que a gente está se propondo aqui, né, nesse, nesse nosso canal, que é o olhar para a construção da nova terra. Mas esse olhar para coisas práticas, coisas do dia a dia, é, nas empresas, na sociedade, na educação, na saúde, no nosso meio aqui, naquilo que a gente tem hoje ao nosso alcance para que a gente possa transformar e mudar e assim por diante, né? E, e foi muito legal porque, assim, é, hoje mesmo, né, trazendo essa perspectiva do que a gente está fazendo aqui e agora, eu tive uma live hoje de manhã com o Deva Gita, é. né, e ela, ela falou que. Uhum, ela entrou. Aham, ela entrou. E ela falou exatamente do blocão que você trouxe através da cosmobiografia uhum. e que hoje é uma, uma atividade terapêutica que ela entrega também, entre tantas outras, uhum. que é a questão da ativação do DNA. Uhum. Então, a primeira pergunta é, de que forma a cosmobiografia pode ajudar a todos nós, a, na prática... Na prática, começar a criar nova terra ou continuar criando essa nova terra? Tá. Antes de tudo, é importante eu falar um pouquinho, né, para quem não sabe, o que é a cosmobiografia. A cosmobiografia é uma consagração de três consagrações né, que eu recebi da espiritualidade para trazer para o plano físico aqui e deixar ali para quem sentiu o chamado. Primeira é o símbolo pessoal que abre um pouco o teu plexo solar. É, em flor Depois você recebe a tua cosmobiografia Que abre mais um pouco Que é cosmobiografia, uh, Que é um apanhado né? Que é um, um, uma síntese Uma síntese Do que, que, que você faz do outro lado Qual é o trabalho que se rea, realiza Nos planos espirituais Quem é o teu grupo de trabalho Qual é a estrela a qual você veio Como é que você se parece do outro lado é, Qual é o teu nome cósmico é, Em seguida Cosmiografia tem a emissão missionária Que é a terceira consagração dessa tríade Quando abre o teu plexo solar Em flor, né? E aí você vai ter uma, uma capacidade maior De manipular energia né? e, Inclusive energia negativa né? Você vai conseguir desintegrar energia negativa Mais rápido Aí, Onde e como a cosmiografia Pode te ajudar E onde ela entra nesse processo De, é, de você ser mais eficiente Na nova terra por si só, quando você recebe a tua cosmobiografia, né? Quando você tem ali o teu nome avatar, quando você tem a tua um pouco da tua bagagem cósmica, isso por si só já abre um canal gigante de luz sobre você, né? Você bate o olho ali, cara, eu sou isso aqui? E já dá um pum, né? Isso já começa a mudar o teu padrão vibratório, né? Isso já vai mudar a... a um pouco a tua estrutura mental você vai começar a perceber o tamanho da tua responsabilidade aqui no plano físico né o teu, o teu compromisso aqui no plano físico você vai ficar mais né ciente disso então é, é, não é complexo é, é sublime né você ter o acesso ao teu nome ali a tua a tua história galáctica o que, que você faz como é que é o teu grupo de trabalho isso traz maturidade Espiritual uhum. e maturidade espiritual né? No plano físico da Terra Nessa fase que a gente está agora é, A gente vai naturalmente Se tornar um, um farol um, um, uhum. Uma base de equilíbrio né? Para a ma maioria das pessoas Que não estão é, Como é que eu posso dizer Cientes A nível consciente Sintonizadas com tudo que está acontecendo A nível quântico né? Então uhum. receber a tua cosmobiografia Ter consciência de quem você é Da tua herança, da tua equipe Quem trabalha com você, de onde que você veio Isso traz esse campo De energia ainda maior né? Para que você seja ainda mais eficiente No trato com essas pessoas Que estão uh, perdidas aí né? Pelo mundo afora E que vão precisar muito da gente né? é, uhum. não, não falo isso com arrogância Ou com vaidade Mas isso é uma verdade Uhum. É, quando eventos ainda mais é, significativos a nível espiritual começarem a acontecer que é inevitável né vai haver um, um, uns surtos aí a gente tem que estar se preparando para isso já então na minha na minha experiência aqui né desde 2016 eu acho que eu tenho a minha Cosmo que eu percebi assim foi uma capacidade criativa muito grande para abrir várias frentes uhum, de trabalho, sim. vários projetos, conectar com várias pessoas, e isso foi muito legal. Uhum. Então, para cada uma, a Cosmo traz um pacote que é único, que é de cada um mesmo, né? Que é para aquilo, a missão que a pessoa veio fazer nesse plano. Então, eu super recomendo também, eu tenho o um pacote completo. Uhum. <risos> e super indico para todo mundo. Uhum. Olha só. Outra pergunta que chegou pra gente é nós precisamos cada vez mais integrar as energias do masculino e do feminino, para que a gente possa também no nosso dia a dia, nas nossas relações, no trabalho, em casa, na sociedade, a gente tenha um comportamento mais equilibrado, digamos assim. Sim. Como, como é possível integrar de forma mais harmônica, mais tranquila, essas energias do feminino e masculino? Tá. Uh, primeiro, eu vou dar um... um, um... Uma explicação sobre isso meio que por alto, né? Porque vai depender muito de cada pessoa, né? Eu precisaria fazer uma anamnese ali, uma análise com cada pessoa, né? Para entender como é que tá você, né? Para entender como é que tá os quatro elementos dentro dela, né? Para entender como é que tá essa, toda essa conexão também alquímica com ela. É... Não dá para eu generalizar, mas... Falando um pouco por alto, né? por onde você já pode começar já aí equilibrando esse masculino e esse feminino dentro de você, a meditação é um ótimo caminho, né? a trilha sagrada, né? símbolo, cosmo e missão, é outro ótimo caminho. Né? É... Uhum. A conexão com Maria Madalena, muito bacana, né? ela auxilia, ela Meu trabalha pé, muito ela auxilia muito os seres humanos a entrarem nessa parte do equilíbrio do masculino com o feminino, né? Isso, isso é, é muito potencializado por ela. Inclusive, ela estudou muito isso no Egito, quando teve encarnada. Né? Então, o simples fato também, os mentores estão aqui falando, é, o simples fato de você querer esse equilíbrio, você já entra determinada sintonia e determinadas sincronicidades vão começar a acontecer para te levar cada vez mais a esse equilíbrio, né? Cursos, algum evento ali, alguma coisa vai começar a acontecer que vai começar a te puxar para contextos, para energias que auxiliem nesse ponto. Inevitavelmente, hum. né? À medida que a gente caminha nessa nova terra, é a gente vai chegar nesse equilíbrio, né? Mas só que, assim, existe ainda uh, muita dor dentro do masculino, né? Uhum. E muita dor dentro do feminino, né? Porque essa Sim. história a gente já mais ou menos conhece. Lá atrás... Uhum. Né, As começou, distorções, né? né? Lá atrás começou o feminino oprimindo o masculino, né? E aí o jogo uhum. virou, né? E a ideia agora é harmonizar tudo isso. Né? Mas vai. O, o, o trajeto que a gente está fazendo É inevitável a gente alcançar esse equilíbrio Entre o masculino e o feminino né? Dentro de nós né? uhum. e, e que as pessoas também precisam entender Que isso não tem nada a ver com sexualidade física Sim. Né? Se tem um masculino que precisa de um pouco mais de feminino Não significa que ele vai ter que virar uma mulher né uhum, ali uhum. a nível físico ou vice-versa não uhum. isso é a nível energético todos nós temos essas duas energias dentro de nós tá? Né? Uhum. todos nós temos o masculino e o feminino dentro da gente só que né com o tempo pendeu-se demais para um lado pendeu-se demais para o outro em nível de desequilíbrio interno sim exato não falando você sabe de na época que eu estava no mundo corporativo, assim, que tinha uma, uma pressão, uma competição muito grande, a minha energia masculina era lá em cima e eu saía destruindo todo mundo. <risos> e é exatamente isso, isso. Então, a caminhada, né, onde a gente, através do autoconhecimento, vai se observando e percebendo esses desequilíbrios, é que vai nos ajudando também a... a ancorar, né, ancorar a condição de agir de uma forma mais consciente na Terra, né? Sim, sim. Isso aí é tempo, né? Isso é tempo. Outra coisa interessante que ajuda você ir equilibrando, né, esses, esses dois, essas duas forças dentro de você, aí eu sempre volto para aquele ponto que eu já sou até chata em falar, que é a alimentação, né? Isso ajuda muito hum. no equilíbrio desses, dessas duas forças, no equilíbrio dos elementos dentro de você, né, a... Meio que padrão, né? o masculino, né? ele, ele tende muito para os elementos fogo e terra né? Ele tende a ser mais explosivo, ele tende a ser mais matéria né? O feminino tende a ser mais água e ar, né? mais sentimentos, mais intuição, pensamento Mas com o tempo isso também tem que se harmonizar né? O feminino uhum. precisa puxar um pouco de terra e fogo, o masculino um pouco de água e ar é, é, uhum. é para onde a gente está indo, né? Uhum. É para onde a gente está uhum. indo, inevitavelmente. Uhum. E eu, eu percebo que nós navegamos conforme a época da vida, né? Do nosso tá. próprio desenvolvimento, Também. a gente navega, né? De um lado para o outro, né? Tá, porque é, para evolução você tem que experimentar de tudo, né? Você tem uhum. que viver todas essas energias e a fonte, o Criador, proporciona isso para a gente. A gente viver várias situações não à toa. A Terra, a galáxia, é conhecida como o planeta das multi-oportunidades, né? Porque uhum. aqui de manhã você tá feliz, meio-dia você tá puto da vida, no final da tarde você tá melancólico, você vai dormir, você tá feliz de novo. É, você experimenta de tudo. Em é uma montanha dia, russa. Né? É, é uma montanha russa de emoções tá né? uhum. e O que eu faço com isso? O interessante é você observar esse jogo de emoções Deixar elas passarem por você né? O que pega é quando você Se afeiçoa A emoção né? Você se afeiçoa aquele sentimento Aquela vibração, aquela coisa Aí que começa você se identificar com aquilo Ah, eu Uma energia de tristeza tá passando por mim Uma energia de raiva tá passando por mim Aquilo é meu, eu sou Não, você não é, aquilo tá passando por você né? Quando você começa a virar essa chavinha, fica mais fácil a desdenharia. Não, não sei nem se tem essa palavra. Desidentificação. De... Desidentific... desidentificação. Isso, a desidentificação daquele campo ali. Né? É tempo uhum. também, é experiência também. Sim, é isso mesmo. Querida, outro assunto, podemos ir? Bora! Nós estamos numa semana, nessa né? semana de maio, que a gente tem. Um eclipse, na sexta-feira, né? um eclipse lunar, que mexe exatamente com as energias do feminino. Né? De e com as emoções. Nossas. E com as emoções. Temos um portal 5-5, um portal energético 5-5. E ainda temos uma lua de, de Isaac, né? o Isaac, aí depende como cada um chama, que é a, a comemoração da iluminação de Buda, né? Como usar essas energias... Como a gente pode usar essas energias que são grandes portais, né? Onde os nossos irmãos galácticos também uh, e os mestres ascensionados distribuem uma carga energética extra para a gente. Como aproveitar melhor o potencial dessas, dessas situações, desses encontros, desses canais de luz que tem aí? Hum. É, só um parênteses. Deva fez uma pergunta aqui. Amada, estou investigando o tema sobre inveja. Se puder, fala um pouco. Deva, há dois dias eu postei no canal do Sementes uma aula sobre inveja. Tá? Vai lá no canal do YouTube do Sementes. Eu não sei se a Aninha viu. Qualquer coisa ela pode te passar depois. Tá ótimo. Eu falei tá uma aula sobre inveja. Uhum. Justamente sobre uhum. esse tema que você tá levantando. Vai lá. Tá? Uhum. É... Vamos lá. Primeira coisa. Tadá! novidade, né? Cuidar da tua alimentação nessa fase de eclipse nessa nessa fase de, de muita intensidade. O que, o que que isso, o que que esses campos proporcionam pra gente, né? É mais ou menos assim para vocês entenderem como é que como é que o nosso campo energético fica. Tem um eclipse, né? Festival Isaac, tem enfim um monte de evento cósmico, digamos assim. Uhum. É como se você Fosse colocado dentro de um liquidificador Literalmente né? A nível energético ali É como se você fosse colocado Dentro do liquidificador E aí Você vai saculeira, saculeira, né? sacudir lá dentro Ficar sacudindo lá dentro Até tirar todas as cargas Que precisam ser tiradas né? É um processo Sim. De desintoxicação energética é um processo de desintoxicação miásmica É um processo de desintoxicação Especialmente Especialmente por, por causa da, da, do eclipse lunar Das emoções gente. Então você tende a ficar muito mais sensível emocionalmente uhum, né? Você tende uhum. a ficar muito choroso Ou com muita raiva Porque mexe com as suas emoções né? ah, Esses eclipses eles vão buscar lá no teu inconsciente tudo que você está empurrando lá no cantinho, lá, tipo poeirinha debaixo do tapete, isso vem tudo para cá, para frente. Então, o que, que você pode fazer para auxiliar esses fenômenos, essas energias, e você não ter tanto efeito colateral? Né? Primeira coisa também é você não estar tá lutando contra o que você vai sentir. Né? Porque uma semana antes e uma semana depois do evento em si, a coisa começa ou e continua começa uhum. uma semana antes, é uma terrível, semana depois. Né? É 15 dias ali e tem vezes que é 28 dias. É um ciclo lunar. Uhum. Né? Vai uhum. ali. Tá? Então, cuidar de você a nível físico, boa alimentação, se hidratar, contato com a natureza, pisar na grama, tomar banho de sol, descansar, evitar discussão tola, evitar grupinho de fofoca, evitar ficar falando, sabe, tá no meio de, de, de, de conversa de disse-me-diz que só vai te botar numa frequência mais baixa porque abrindo um parênteses essas energias elas chicoteiam literalmente uhum. quem permanece nesse padrão tá você é chicoteado, você leva uma surra mesmo de energia tá então tô, tô dando já uma dica então tem muita, muita gente que já tá levando a surra que eu vi os comentários aqui uhum. no chat já estão apanhando uhum. Então, gente, ó, vai, vai, vai pro teu casulo. Né? vai Aproveita essa oportunidade, gente, porque é um processo de limpeza muito profundo, isso não acontece sempre, né? Fusões assim de tantos fenômenos energéticos assim é, é, é, é, com os astros, não é sempre. Uhum. É uma vez ou outra que a gente uhum. tem ali, né? Com, com, com essas energias astrológicas, tudo isso, uhum. gente. Vai pro teu casulo, né? Daí. Outro ponto importante, como eu falei, não luta contra o que tá vindo. Meu Deus, eu tenho que tirar isso de mim. Não faz isso porque é pior. É aquele ditado, né? O que mais tu resiste, persiste. Não luta uhum. contra, acolhe. Né? Um dos maiores problemas assim, que eu trato muito aqui no consultório é que ah, o pessoal vem querendo tirar a dor de si, né? Ah, eu quero tirar isso de mim, me ajuda, né? Tira isso de mim. Não, calma aí, vamos olhar para isso aí, cara, né? Aí aqui aí é o gancho pra eu falar sobre o que eu queria falar é, de uma manhã que eu não falei. Cuidado com vocês, especialmente vocês terapeutas. Hein? Cuidado quando vocês forem atender alguém, ou estiverem. Se vocês não forem terapeuta, enfim, quando vocês se depararem com alguém que chega pra vocês muito. Ai, me ajuda, eu tô morrendo, socorro. Ai meu Deus, o mundo tá contra mim. Ai meu Deus, eu sou uma vítima. Quando chegar nesse esquema. Não ajuda. O que, Neva? Não ajuda. Não ajuda sem antes você saber por que está passando por aquilo dali. Hã? Porque ninguém sabe. Você não sabe o que, que a pessoa aprontou. Não é injusto. A pessoa chega com um monte de problema. Com um monte de problema na parte afetiva, na parte familiar... Na parte financeira, na parte física, na parte emocional, na parte mental, em tudo. Ela chega toda desengonçada. Estragada. Toda, toda estragada. Toda destruída. <risos> ela vem e o mundo está contra ela. Enfim, ela vai fazer um movimento né, porque ela quer energia. O pessoal, quando faz isso, ele quer energia. Quer alguém que o dê, dê energia para ele para que ele ai, respire. Né? Mas você não pode corda, você, especialmente você, terapeuta, eu tô falando para você, você não pode jogar a corda ali dentro para tirar aquela pessoa do buraco sem antes você, com as suas técnicas, cutucar os botões para que ela enxergue e entenda por que, que ela tá passando por aquilo. Hum? Sabe por quê? Porque senão não vai ser valoroso para ela a saída desse buraco. É como se você jogasse uma corda, aí tira ela de lá, ela vai voltar a fazer o que ela fazia. Não aprendeu o que precisava, ela né? Não aprendeu nada. E aí você joga a corda, tá ali. Aí vai fazer de novo. Não joga a corda enquanto com as suas técnicas, né? Com o seu jeito terapeuta, seja você um psicólogo, seja você um psiquiatra, seja você um terapeuta quântico, não importa. Joga a corda se ela concordar em olhar para o que ela precisa ver. Né? Ela precisa enxergar, entender por que, que ela está passando por... Aí começa a cura. Né? Aí começa o processo de cura. Tem uma frase que eu uso também. É... Ajudar lascado. Eu sei que isso é grosseiro de falar. Ajudar um lascado. Sem antes você saber por que, que ele está lascado, ele vai te lascar. <risos> Boa Você é o próximo da lista Sim Isso não é porque ela é mal, não Isso é o padrão Você uhum. não é diferente É uma troca de energia, é né? É uma troca de energia tá? A Heloísa está perguntando Neve, né? quem não é terapeuta passando por isso O que fazer? A, a mesma coisa né? Não ajuda a ideia é você cutucar ali a pessoa exemplo Vou dar um exemplo meu, pessoal de terapeuta, tá? A pessoa chega no meu consultório, Neva tá assim, minha vida tá assado, meu financeiro, minha parte emocional, o, nada presta, nada flui, o mundo tá contra mim, eu não sou amado, eu não sou... Ah, bah, bah, bah, bah. Óbvio, com carinho, com respeito, né? Ouço tudo que precisa ser ouvido, mas aí eu vou cutucar ela para ela entender por que, que ela tá passando por aquilo. Eu vou mexer no acasco dela, hein? Eu vou mexer no transcendental dela. Eu vou cutucar um monte de coisa ali. Até ela ver e entender por que, que ela está passando por aquilo. Quando ela entender, vão fugir, porque não querem olhar para a sombra. Hã? Uhum. Outros vão entender, vão chorar. Ficar com culpa. Não importa. Mas é necessário você cutucar o que precisa ser cutucado para que ali comece o processo de cura, né? Tem que mexer na ferida, né, Nevinha? Senão não, não, não sara, não vai ter como sarar. E aí, boa pergunta aqui da da, da Heloísa. Neva. E no caso se for eu mesma, né? Se eu mesma estiver nessa condição, simples fato de você já está pedindo ajuda, estar nessa condição, isso já desencadeia uma luz. Ali, né? Você já tá superior à questão a ser resolvida. Ou seja, você já tá um passo à frente. Pode voltar. Eva, aqui. seu áudio tá falhando. Meu áudio tá... Você quer que eu tire o fone? É porque a voz tá sumindo. Tá, eu vou tirar o fone uh, e a gente vê se melhora. Tá dando para ouvir agora? Sim, sim. É porque tava falhando. Você pode só uh, repetir o que você acabou de falar para para nossa amiga que perguntou aí? Tá, mas a, a pergunta é porque, assim, eu falei, ela perguntou, né? O que que faz no caso de não ser terapeuta, né? Não, não. Eu a falei... outra. Hã? A outra. Que ela tava, ela é. tava passando por Entendi. isso, daí você tá. foi... Tá. No caso dela mesma tá se identificando dessa forma... Por si só, ela já está no processo de cura. Né? Por si só, ela já está no processo de cura. Né? Porque, opa, eu estou identificando isso aqui em mim. Isso não está legal. Isso você já abre os um, um, um canais para o apoio dos seus mentores. Você já está querendo olhar para a sua própria sombra. Isso já é um grande passo. Né? E aí, o que, que vai começar a acontecer? Seus mentores vão começar a mover sincronicidades que te ajudem no processo daquela cura, daquela sombra. Hã? Então, o fato de você se reconhecer dessa forma, você já deu um, um grande salto. Porque a maioria das pessoas, Elo, <risos> foge. Foge. Vai meditar. Tá, vai conectar com você, Senhor. O que, que mais eu preciso ver? Deixa essa sombra vir. Tem o que, que eu preciso curar dentro de mim? Deixa sair. Vai trabalhar naquilo dali. A ajuda não vai faltar para você, especialmente quando uhum. você quer ajuda. A mão está sempre estendida para quem quer, para quem precisa de ajuda. Sempre, eternamente. Sim. Agora, se você não quer, eu não posso forçar uma pessoa a tomar uma medicação floral que eu monte para ela, não posso. Ah, eu não quero? Então tá bom. Vai ficar com problema isso aí. Eu não posso fazer é nada. É uma escolha, né? É uma escolha. É uma escolha. Uhum. Uhum. Você sabe que para isso tem uma pergunta que eu gosto de usar muito para mim e, e sempre indico aos meus clientes de terapia também, que é assim, querido espírito, o que é que eu não estou vendo que se eu visse, mudaria tudo? É lindo isso também. É lindo. <risos> e ajuda bastante. Olha, eu sei que tem muitas perguntas que a galera está colocando aí no, no, no chat, né, Vinha? Mas também a gente tem uma lista aqui. Então, a gente vai, vai mediando vai, um pouco aí do, do, do coisa chat. Coisa também um a gente tipo. marca outra. Take 3. Então, pronto. <risos> <risos> vamos que vamos. Veja só, essa pergunta é muito interessante. É, você, Neva, é uma empresária que está à frente aí dos Sementes das Estrelas, né, de um, de, um, de um trabalho que movimenta evento, atendimentos, pessoas e várias tecnologias, blogs, site, e tudo mais. Uhum. Um, como os empresários da nova era, os empresários da nova era, Uh, podem ou devem lidar com os seus negócios. Qual é a visão, qual é a perspectiva, como olhar para os seus negócios, como atuar ou agir dentro do seu ambiente de trabalho enquanto o líder principal, digamos assim, enquanto o dono do negócio. Como trazer as energias da nova era para dentro da organização? Tá, a primeira coisa é que existe de uma grande diferença né, entre chefe e líder. Hum? O chefe manda, desmanda, é grosso, na maioria das vezes, né? Não tem empatia pelos seus colaboradores, certo? O líder, ele tá junto ali com os colaboradores. Ninguém sabe quem é líder ninguém sabe quem é o, o coordenador, né? Então, na nova era, as empresas, obviamente, as empresas não vão ser tal né, como é hoje, né? Então... Indústria que polui o ar, isso não vai mais existir. Indústria farmacêutica, não. Né? A indústria alimentícia, né? que acaba contaminando muitos dos nossos alimentos também, não. Né? Então, na nova era, para onde a gente está indo agora, com passividade e empatia. Né? Né? São duas, duas palavras assim, é, duas frases que vão. Palavras e frases que vão. É, vão ecoar na nova era. Né? Eu, eu diria que são novos valores também. Valores, né? São novos né? valores para as organizações. Até porque os novos líderes, né, eles estão é, se formando agora. Estão né? crescendo. Né? Então, são estrelas. Né? São estrelas que vieram do espaço e vão começar a mudar essa estrutura. Então, a relação... Patrão, chefe com o funcionário Isso vai deixar de ser uma coisa grosseira Tal como é hoje uhum. né? ah, O trabalhador que está ali ajudando, colaborando Ele vai trabalhar com imenso prazer Diferente do que acontece hoje A maioria das pessoas odeia os seus chefes uhum. Não vem a hora de acontecer alguma coisa Para prejudicar a empresa né? assim, Para... Pra... Para, como é que fala mesmo? É, é, é pedir direitos à empresa, etc, etc, né? Entrar na justiça, Entrar na justiça essas coisas, não. né? Não, abrindo um parênteses aqui. Óbvio que existem situações que é necessário você fazer isso. Uhum. Né? Que é Sim. preciso você fazer isso. Não estou generalizando, dizendo que essa ação é errada, não. Mas muita gente tende a fazer isso com uma energia meio maliciosa por detrás, né? Então, parece que tá, é sempre uma luta ali entre gato e rato, né? Rato e gato ali, é uma luta constante entre esses, essas duas frentes. O que na frente, lá na frente ali, na próxima fase do desenvolvimento Terra, nova era, take 2, né? mais avançado, isso não vai ser tal como é hoje, né? Isso vai ser um movimento uhum. colaboracional. Na verdade, nem vai ter chefe de nada. Nada. vai ter, a gente pode dizer assim, um líder por um fator energético, por um fator de experiência, por um fator... E isso é... vai ser de uma forma muito suave. Ele não vai se portar tal como muitos se portam hoje, né? se sentindo superior aos outros. Muito pelo contrário. E a gente já pode começar a ver quem, de fato, hoje, já carrega essa energia de líder e a energia de chefe ainda. Chefe uhum. é aquela velha energia. Líder é aquele que acorda e que trabalha junto com a equipe dele, né? que colabora junto ali com a equipe. Então, até se confunde entre aspas. Ah, ah, ah mas você que é o chefe? Nossa, eu pensei que você era um colaborador. Não, está é, todo mundo no mesmo bolo. Existe um respeito uhum. grande entre um e outro, né? existe uma leveza no trabalho ali. Então, é mais ou menos... Assim que eu é, meio que prezo aqui com sementes, né? Quem trabalha comigo, né? Eu tenho consciência da minha responsabilidade de liderança. Tenho. Quando eu preciso falar com energia, com firmeza, em determinadas situações, eu falo, né? Mas sempre com muito amor, né? E se colocar sempre no um lugar do outro, entendendo que o outro está ali para se ajudar, né? Se estão para se ajudar. É, e aí, quando a situação começa a ficar energeticamente meio complicada, porque uma peça de todo aquele trabalho ali está entrando numa determinada frequência, ali, não compatível com o outro demais, nem com a liderança, eu tenho que tomar decisões tal como também. Algo é Faz parte do processo, né? Faz parte do processo para se poder manter a linha do propósito do próprio trabalho, da própria empresa, né? E é como eu falo, uh, eu costumo dizer assim, gente, vocês podem falar de mim, né? vocês podem fazer bobagem, vocês podem fazer merda comigo, mas não faz com sementes das estrelas. Com esse nome, né? com isso que foi construído, com os mentores, com tudo que os sementes das estrelas representa. Eu viro uma onça. Não vem desrespeitar... A instituição, a egrégora, que eu vou te botar para correr no chicote. <risos> Ui! <risos> uh, Nevinha, né, na, na... no mês passado, um dos temas que foi uh, questionado foi sobre o computador quântico. E aí você falou né, que no, no, no nível galáctico, sobre o comando do Atom. comandante Atom, né? o computador quântico está... Trabalhando, ativo, enfim, tudo mais. A pergunta que chegou é, o computador quântico está ativo aqui na Terra? Existe já o um computador quântico atuando aqui no planeta? Por exemplo, conectando bancos, essas sim, coisas? Sim. <risos> Esperando o assim, momento chave para um certo botão ser se apertado e a coisa recomeçar. Um reset. Tem algo mais que você possa falar sobre isso que agora eu fiquei curiosa. Não. <risos> Posso assim mais ou menos assim mais ou menos falar que está na Terra interna. Ponto. Tá bem, né? Tá bem. Ficamos com isso. <risos> Olha só. É, qual o papel dos irmãos galácticos? Uh, na criação dessa nova Terra aqui na fisicalidade? Qual o papel deles? Né? A gente sabe que já tem alguns irmãos galácticos encarnando agora, outros mais antigos, como você, por exemplo. Né? Qual é o papel dessa, dos nossos irmãos aqui nesse movimento de criação da nova Terra? Qual o papel deles? Ah, a maioria, muita gente ainda acha que eles estão vindo para salvar a gente, né? Ai, meu Deus, eu não vejo a hora os ETs descerem para me ajudar. Ajudar você em quê? Para pagar suas contas? É Pode continuar falando, eu vou ter que sair um minutinho aqui. Pode continuar falando. Vai lá socorrer. Né? Qual é o, o papel deles aqui? Tem muita gente, pessoal, que acha que a família Estelar vai vir para salvar de alguma coisa paga a conta, ah, os ETs vão vir, ah, não vejo a hora de chegar o um nezar aqui para eu poder resolver minhas contas. Não, não é assim, não. A presença deles aqui na Terra vai chocar muita gente. Por quê? Porque eles estão vindo para mostrar que o amor que você acha que é amor não é amor que a maioria dos amores que você acha que são amores ou amor que você acha que é amor é egoísmo. Né? Eles estão vindo para te mostrar que você ainda está em uma zona de conforto. Eles estão vindo para um chamado para você se reconectar com quem de fato você é. Então, eles estão vindo, se você está achando que eles estão vindo para fazer festa, não. Eles estão vindo para trazer você a consciência de quem você é. Né? Para desconstruir o velho humano. Para nascer o um novo humano. O novo humano compassivo, o novo humano diplomático, o novo humano que ama, o novo humano que respeita o outro, o novo humano que se aceita como é, o um novo humano que não julga, que honra a natureza, que respeita as leis divinas que regem esse planeta e o universo, é isso. Eles estão vindo para ser um espelho muito mais eficiente para você. Se você está esperando eles descerem para botar dinheiro na tua conta e você sair pagando tudo e fazendo festa todo final de semana com todo respeito, mas para ó Sinto muito, tá? Até porque o Nezara, quando for ativado, você está achando que as contas que você tem, você não vai ter que pagar? Se você fez contas, você precisa honrar com suas contas. Você precisa pagar as suas contas. Hã? Ah, eu vou, comprar, eu vou comprar um monte de coisa eu Vou comprar uma casa, vou comprar um monte de coisa E aí quando o Nesara chegar Aí eles pagam tudo <risos> Sinto muito Você já está com esse pensamento aí ó, Já começou errado tá? Então eles estão trazendo o que também? A consciência Da tua responsabilidade Com as leis que regem esse mundo Como assim? Você passa Em um sinal vermelho o que, que a lei diz que rege a terra? Se você passar no sinal vermelho, você vai ter que pagar uma multa. Aí você depois você vai lá tentar com um amiguinho não pagar multa. Não, meu filho. Eles vão te mostrar que você tem que pagar a multa. Ah, eu vou, eu vou, eu vou colocar uma, uma, uma TV por assinatura na minha casa. Eu vou fazer um gato. Isso, isso, isso é, é, é ético? É, enquanto não tiver consciência, Quanto né? Enquanto não, não tiver a maioria, pelo menos. Consciência? Você não tem como subir e entrar dentro de uma nave. Uhum. Eles são amorosos? A Lígia está perguntando. Óbvio, Lígia, Amor puro. Eles são bonitos? Sim, tal como eu. Nós, <risos> <risos> por favor, né? Nós. Eles são lindos? Sim! Eles são seres bonitos. Brincadeira à parte, mas eles são seres lindos, seres de amor, de verdade. Sim. Seres de amor de verdade. Mas eles falam a verdade. Né? Eles falam a verdade. Então, o, o, o, a colaboração deles direta aqui com a Terra é ajudar todos nós, a ah, nos enxergarmos. Eles vão ser um espelho, literalmente. Aqui eles, aqui você. né Eles são um espelho. Eles vão mostrar quem você está sendo. Ponto. Ponto. Ponto. <risos> <risos> Teve uma pergunta legal aqui também Que foi sobre como os intraterranos estão colaborando com a gente De que forma que eles estão trabalhando Já que o computador, como você falou, tá, está com eles tá. uh, Tem alguns fatores que eles estão trabalhando né? Eles estão trabalhando com essa parte do, do sistema financeiro né? Para a parte do reset Eles estão trabalhando também muito com a parte da desintoxicação do ar e dos nossos corpos biológicos, né? Eles estão preparando câmaras de tratamento para desintoxicar biologicamente os nossos corpos e a superfície planetária e o ar, né? Então eles eles vão eles vão a quando o momento for liberado eles vão ser convidados à superfície e vocês vão ficar surpresos com um dos portais que existem, um dos milhares que existem no país, é, é, e que eles vão simplesmente sair lá de dentro e de repente eles estão andando dentro de um shopping. Da onde que eles saiu? E eles estão saindo... Eu só vou falar um. Lá debaixo do Shopping Morubi em São Paulo Lá no subterrâneo Lá embaixo tá? Então vocês de repente vão começar a deparar com eles Saindo e andando nas ruas Assim como a gente E na verdade Muitos deles já fazem isso Passam por você Olham para você, dão um sorriso E você fica com aquele bug Nossa, por que a pessoa riu para mim? <risos> Parou para pensar que pode ser um? Te dando um olá Sim. e você tá tão, tão, tão atarantado com a vida, com o dia a dia, com o corre-corre, que você nem. E aí de noite, você tá na cama, você deita, a tua mente acalmou. Ah, meu Deus! Aí já foi. Né? Nevinha, é, eu tô cuidando do horário aqui, tá? Que você me pediu pra gente ser bem, bem pontual. Eu não sei porquê. Tá? Não sei porquê, se faz algum sentido para você, mas eu vou falar. Mas desde hoje cedo, né eu tô aqui ó, com o comandante Astar por perto e dando sinais, dando sinais e tal. Eu não sei se ele tem algum recadinho aí para a gente através de você, mas tô eu aqui falando que eu vi o dia inteiro ele por perto hoje. <risos> se ele quiser, ele sabe que eu tô sempre sempre à disposição dele para... Para falar, para transmitir o que o que ele quiser transmitir, eu vou fechar os olhos, vou pedir para todos vocês ficarem na sintonia, né? E se ele quiser transmitir algo, ele sabe que eu estou à disposição. Saudações família. Saudações comandante. É bom estar aqui, mais uma vez, Sim. e se sentir acolhido tal como eu me sinto agora. Meus queridos, são momentos como esse que vocês confraternizam em ideias, em intenções, que vocês abrem portais em direção a dimensões mais suficientes. Vocês precisam entender a cada dia que, como pioneiros da abertura do portal principal Nova Era, vocês precisam precisam estar juntos, colaborando com ideias, com energias, com sentimentos, com intenções. Porque vocês se fortalecem como grade e basta para que Simplesmente 144 de vocês juntos causem um colapso na, na velha estrutura matriz não positiva. 144. Meu Quando vocês estão unificados em harmonia. 144. Vocês causam rachaduras na velha estrutura. Vocês abrem novos campos. Vocês elevam almas que estão perdidas, perambulando pelo planeta. As dimensões superiores, as naves do comando. Vocês se curam. Um ajuda o outro a se curar. É por isso que é importante a unificação, a parceria energética e colaborativa entre vocês. Obviamente, eu não quero e nem determino que vocês coexistam em um mesmo espaço. O que eu peço é o mínimo de respeito. E diplomacia entre vocês. A técnica ou as técnicas que vocês usarão, positivamente falando, são as de menos. O que eu quero é respeito e diplomacia. Como que vocês poderão? Instruir, inspirar, orientar seres que estão na escuridão. Pedir a eles por amor, por compaixão, por unidade, por irmandade, se vocês não conseguirem entre si. Então é isso que eu tenho trabalhado em todos os locais aonde vou. E é isso que eu espero verdadeiramente daqueles que eu perpetuamente, repito, e confio pelo simples fato de serem quem são. Queridos, a fase do planeta agora é uma fase de cura cura intensificada das suas emoções, dos seus sentimentos. As águas da deusa estão lavando os seus sentimentos e emoções. Para que vocês possam estar ainda mais cristalinos para recepcionar aqueles que Ainda virão ao seu encontro. E eu não tenho dúvida da capacidade de vocês nessa caminhada, nesse processo e nos outros que ainda há onde vir. E reforço a minha promessa de estar junto. Até a conclusão deste ciclo e além. Porque o laço que nos une, e um dia vocês compreenderão a profundidade dele, nunca há de se desfazer. Essas são as verdades. É o bastante eu acredito, por agora. Bem, eu sou seu irmão, Ashtar Adonai. Adonai. Adonai. Gratidão, amada, por ser esse canal tão abençoado e o nosso querido comandante nos dar a honra e a graça de estar aqui conosco hoje. Gratidão. <risos> Acho que era isso, Recadinho. Eu só agradeço a oportunidade de, de poder ser, ser uma das transmissoras dele, assim. É, é um ser magnífico, né? De, de um amor, tô até tonta. Respira, respira. Enquanto você respira um pouquinho, deixa eu dar um recadinho aqui para a turma. Queridos, vocês todos que deixaram perguntas aqui ao longo da live e que a gente não pôde ler e trazer as perguntas, por favor, mandem essas mesmas perguntas de vocês no chat, do, do aqui no direct, quero dizer, do Ser Mais Você ou deixem nos comentários da nossa live aqui, que a gente traz para a Nevinha, para a próxima live, a gente marca de novo aqui. E ela amorosamente vem para responder as questões de vocês. Então, aquelas perguntas que não puderam ser respondidas, eu peço a vocês que façam isso, ou mandem no direct do Ser Mais Você ou deixem nos comentários da live, por favor, que aí a gente traz para o próximo nosso próximo encontro, Amiga, tá bom? Seja quem pode, a gente pode marcar já agora online ou você quer ver a agenda e depois a gente fala. Ah. A amada, joga aí, lança pro universo e a gente se ajeita. Pode ser dia, dia 14 de junho, às 17h30? Já vou deixar aqui, 14 de junho. Uhum. Olha, dois dias depois do dia dos namorados, hein? Uhum. <risos> 17h30? Oh, desculpa, 19h30. Ah, tá. Por isso que eu estranhei. Às 9h30. É uma quarta-feira, tá aqui, ó. Ah, marquei de novo. Já, o pessoal já fica meio que de pré-aviso, né? Vai com a Aninha, então vamos lá. É 19h30. 7 h 14 de junho, 19h30, certo? Isso, isso. Daqui a um mês e pouquinho, né? Sim. Mais ou isso ou menos. mesmo. E aí você vai, vai, vai coletando as perguntas, Aninha, e, é, e a gente vai respondendo na sequência, né? Na próxima para ser mais ou menos justo ali, né? Vamos respondendo na sequência. Exatamente. Amei. Gente. amei. <risos> também amei, amada. Querida, gratidão. Sei que você tem seus compromissos aí também, Mais uma vez eu aqui como guardião do ser mais você, fico muito feliz de te receber aqui nesse nosso lugar, nessa nossa casa que está a serviço também. Né, do nosso amado comandante, de toda a Federação Galáctica, enfim, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Então, minha gratidão profunda a você, a toda a sementada que chegou aí, que esteve conosco, os que chegaram, os que se foram, os que vão assistir depois. Nossa, Amados, os queridos que foram, Os que se foram suam como se estivessem desencarnado. <risos> <risos> se foram, desculpa, nossa. desculpa, não foi essa intenção. <risos> Se Mas assim tiro um verso para o melhor. É, talvez porque perderam a oportunidade de desfrutar aqui com a gente dessa alegria de ter o comandante aqui, né? Então, um grande beijo a todos vocês que estiveram conosco. Nevinha, né? para você, um grande beijo também. Sinta-se muito abraçada, apertadinho, né? Beijo! Beijo! Mua.